Here it comes, Bem-vindos a mais um vídeo aqui no BOOM CHAKALAKA. E este vídeo de hoje é mais um vídeo com uma performance individual histórica, assim como tantos outros vídeos já lançados por mim aqui no canal. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima com vários desses vídeos aí que eu fiz ao longo dos últimos anos. A diferença é que o vídeo de hoje é de um jogo recente, ultimamente eu só vinha fazendo de jogos mais antigos, né? Eu fiz do último jogo de 50 pontos do Michael Jordan lá nos Wizards, eu fiz do 5x6 do Andrei Kirilenko, eu fiz do quadruplo-duplo, ou não, do David Robinson, dentre outros. Mas nessa temporada, a gente tem tido vários jogos com os jogadores colocando números absurdos no Box Score. E muito disso é explicado pelo pace, né? pelo ritmo de jogo que está mais acelerado do que nunca, fazendo com que os placares cheguem a 130, 140, 150 pontos sem prorrogação. E o escolhido para a minha retomada desses jogos recentes é o lituano Domantas Sabonis, do Indiana Pacers. Recentemente ele se tornou o líder da franquia em Triple Doubles, são 12 até esse momento, ultrapassando o Detlef Schrempf, o alemão que era o antigo líder, que conseguiu 6 Triple Doubles com a camisa dos Pacers. Mas mais do que isso, o vídeo de hoje é do jogo do dia 1 de maio, quando ele entrou para a história. Um dos raros casos de jogadores que conseguiram um Triple Double ainda no primeiro tempo. Ele conseguiu um Triple Double antes do intervalo. Acreditem ou não, apenas no primeiro tempo da partida dos Pacers contra o Thunder, Sabonis conseguiu 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Tudo isso em menos de 20 minutos na quadra. Então hoje nós vamos ver lance a lance como foi essa performance recente absurda de Domantas Sabonis após um terceiro quarto muito bom, ele acabaria o jogo com 26 pontos, 19 rebotes e 14 assistências, e ele nem voltaria para jogar o quarto quarto de tanta diferença que o time dos Pacers tinha aberto em relação ao time do Thunder. Vamos então para as escalações dos times. O visitante Indiana Pacers do técnico Nate Bjorkgren começou com Doug McDermott e O'Shea Brissett nas alas, Domantas Sabones de pivô e Caris Levert e Edmond Sumner de armadores. O time da casa, do técnico Mark Degnault, começou com Isaiah Roby e Darius Basley nas alas, Moses Brown de pivô, Charlie Brown Jr, ele mesmo, e Theo Maledon de armadores. Bola ao alto vencida por Moses Brown e vamos para os lances de Domanta Sabonis na partida. No primeiro ataque dos Pacers no jogo, com o placar ainda 0x0, Sabonis passa para O'Shea Brissett, que infiltra e faz a cesta, primeira assistência de Sabonis no jogo. No segundo ataque dos Pacers, no jogo Sabonis parte para cima de Moses Brown no post, recebe a marcação dobrada de Isaiah Roby e encontra Edmond Sumner livre embaixo da cesta. Duas assistências em pouco mais de um minuto para Sabonis. Moses Brown perde a cesta fácil e Sabonis fica com um rebote, puxando o contra-ataque. Ele acaba, mais uma vez, encontrando Edmond Sumner, que infiltra e pontua três assistências em três ataques 6x0 Pacers. Bazley perde o arremesso fácil e a bola acaba ficando mais uma vez com Sabonis. O lituano puxa o contra-ataque e aguarda a movimentação de Duck McDermott, que recebe a bola, infiltra e consegue a enterrada. Pasmem, quatro assistências de Sabonis em quatro cestas, com menos de dois minutos de jogo. No ataque seguinte, mais uma vez Sabonis, recebe a marcação dupla de Brown e Roby. Ele vai na força, nos encontrões e faz os primeiros dois pontos no jogo, além de sofrer falta de Moses Brown com o um lance livre convertido na sequência, o placar chegaria a 11 a 2. Caris Levert passa para Sabonis, que devolve para Levert arremessar livre, 3 pontos para o Indiana Pacers e a quinta assistência para Domantas Sabonis. Azeia Roby dá uma tijolada e Sabonis pega o terceiro rebote no jogo. Theon Maladon chuta de 3 pontos e Sabonis pega o seu quarto rebote, acaba errando o passe na sequência, mas tudo bem, acidentes acontecem. Maledon mais uma vez de 3, mais um rebote de Sabonis. Até tiraram a bola dele no tapinha, mas o rebote valeu o quinto dele no jogo. Sabonis passa para McDermott, que estanca para o arremesso perfeito de 3 pontos. Sexta assistência para Sabonis, além dos 5 rebotes e 3 pontos. Já vimos esse filme, mas agora pelo lado direito da quadra, conexão Sabonis McDermott. Sétima assistência para o Lituano. Nesse instante, 26 a 15 para o Indiana Pacers. Sabonis intercepta o passe de Svi Mihailiuk e parte livre para a enterrada, chegando assim a 5 pontos no jogo. Kenrick Williams arremessa de 3 pontos e Sabonis pega o rebote. Ele puxa o contra-ataque de Indiana, passa para TJ McConnell, recebe de volta e mais uma vez entrega para McDermott. Já são 8 assistências em menos de 10 minutos. Mais um arremesso de 3 pontos desperdiçado por Mihailiuk, mais um rebote defensivo de Sabonis, 7 rebotes até agora faltando pouco menos de um minuto, Sabones faz o pick and pop com McDermott e arremessa na cara de Tony Bradley para sua primeira cesta de três na partida, chegando a oito pontos. E esse foi o primeiro quarto de Domantas Sabonis, oito pontos, sete rebotes e oito assistências, o placar 42 a 29 para o Indiana Pacers e o show de Domantas Sabonis estava prestes a continuar. Sabones começou o segundo quarto no banco e voltaria para o jogo na marca de 8 minutos e 17 no lugar de O'Shea Brissett. Aí vocês veem os números dele na tela, 8.7 pontos, rebotes, 8 assistências, apenas no primeiro quarto. Josh Hall tenta a cesta de três pontos de tabela e Sabonis pega o seu oitavo rebote no jogo. Kenrick Williams tenta a bandeja de mão esquerda, erra feio e Sabonis chega a nove rebotes no jogo. Contra-ataque do time de Indiana após o roubo de bola de McConnell, bola de Levert para Justin Holiday e de Holiday para a enterrada de Sabonis, 10 pontos para ele, 29 de vantagem para os Pacers. O argentino Gabriel Deck arremessa desequilibrado e Sabonis fica com um rebote, o duplo-duplo já está completo, faltam duas assistências só para o triple-double. A bola roda no ataque dos Pacers, e quem acaba fazendo a assistência é TJ McConnell para um mini Eurostep de Domantas Sabonis, 12 pontos para ele. Lavert infiltra e encontra um Domantas Sabonis livre na linha de 3 pontos, o lituano acerta a sua segunda bola de longa distância, chegando a 15. McDermott passa para Levert, que dá um lindo passe para Sabonis embaixo da cesta. Agora são 17 pontos para Domantas. Sabonis passa para Levert, que quica duas vezes e arremessa da altura do lance livre. Falta agora uma assistência para Sabonis conseguir o Triple Double ainda no primeiro tempo. E ele consegue até com certa folga. Ele passa para McDermott na cabeça, que infiltra para cima de Moses Brown e consegue a bandeja. Pronto, triplo duplo para Domantas Sabonis. Sabe em quanto tempo ele demorou para conseguir esse Triple Double momentâneo de 17 pontos, 10 rebotes e 10 assistências? Exatamente 18 minutos e 19 segundos. Ele conseguiu em apenas 18 minutos e 19 segundos na quadra. Mas calma que o segundo quarto ainda não acabou. No ataque seguinte, Sabonis recebe de Levert, finta duas vezes, faz a cesta em cima de Moses Brown e ainda sofre falta. 19 pontos, que com o lance livre convertido, viram um triple-double de 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Sabonis é quem puxa o ataque, vai para o post em cima de Azea Roby, ganha na força e faz a sexta, alcançando 22 pontos ainda no primeiro tempo. E para finalizar, Sabonis pega o rebote de Darius Basley, puxa o contra-ataque, passa a bola por trás das costas, vê McDermott, faz o passe perfeito e enterrada. 11 rebote e 11ª assistência no primeiro tempo. Mas, mas, temos um erro. Depois dessa tentativa tripla de cestas mal-sucedida por parte de OKC, Sabonis pega o rebote um décimo de segundo antes de o relógio chegar no zero. Porém, o rebote não é computado oficialmente. O placar é 82 a 46, 36 pontos de vantagem para o time do Indiana Pacers. Bom, o que eu queria mostrar nesse vídeo já foi mostrado que era o Triple Double no primeiro tempo de Domanta Sabones e vocês viram 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências e os 11 rebotes deveriam ser 12, eu mostrei pra vocês mas eu vou continuar o vídeo porque ele também fez um terceiro quarto bem gordo nos números, com 4 pontos, 8 rebotes e 3 assistências e aí vão os lances pra vocês só porque é legal de assistir mesmo. E ele já começa com uma cesta no primeiro ataque dos Pacers, Sabonis recebe a bola de Levert, faz a finta, engana mais uma vez Moses Brown e faz a cesta fácil, 24 pontos. Maledon erra o floater e Sabonis pega o 12 segundo rebote, todos eles defensivos por sinal. Azeirobe erra o arremesso de 3 pontos do corner, 13 terceiro rebote defensivo de Sabonis. Baisley erra a bandeja fácil, 14 rebote defensivo para o lituano. Mais um arremesso desperdiçado por Basley, agora de três pontos, 15 quinto rebote. Voltemos para as assistências, eu não acredito que OKC vai cair de novo nessa jogada. Sexta de McDermott, 12 segunda assistência. Agora é Maledon que chuta de três e temos o 16 sexto rebote na conta de Domanta Sabones. Sabones no post, bola para O'Shea Brissett, ele kica, dá o step back e 13 terceira assistência de Sabones. Mais um erro de três pontos de Isaiah Roby. 17 rebotes defensivos para Sabonis. Maledon erra o arremesso na infiltração 18 rebote defensivo para o pivô de Indiana. Gabriel Deck tenta do corner e Sabonis pega o seu 19 e último rebote no jogo eu prometo que é o último. Após sofrer falta, Sabonis converte apenas o segundo arremesso de lance livre, 25 pontos. Sabonis recebe de Brissett e encontra McDermott livre no corner para o arremesso de 3 pontos. Décima quarta e última assistência de Sabonis. Logo depois, mais uma vez Sabonis tem dois lances livres, mas só acerta o segundo, 26 pontos. Faltando 2 minutos e 47 para acabar o terceiro quarto, Sabonis dá vaga a Kelly Martin com o placar de 118 a 62, 56 pontos de vantagem, Sabonis não voltaria mais para o jogo. E foi assim que acabou o jogo histórico de Domantas Sabonis, 26 pontos, 19 rebotes e 14 assistências em apenas 29 minutos e 30 segundos em quadra. E ele nem precisou jogar, como vocês viram, o último quarto. O jogo acabou 152 a 95, 57 pontos de vantagem para os Pacers. Essa é a segunda maior vitória, em diferença de pontos, da história dos Pacers, que já venceram os Blazers lá em 98 por 65 pontos de vantagem. 124 a 59. E essa é a pior derrota da história do Oklahoma City Thunder barra Seattle Supersonics. A pior derrota anterior tinha sido por 52 pontos para o Denver Nuggets lá em 2008. Para finalizar a pergunta, este é o triple-double mais rápido da história da NBA? Lhes respondo, não. Em 2018, Nikola Jokic conseguiu um triple-double em apenas 14 minutos e 33. 3 minutos e 46 antes de Domantas Sabonis. E eu tenho um vídeo aqui no Bunshakalaka que eu fiz à época com todos os lances do Jokic nessa partida. Foi bizarro mesmo um triple-double em menos de 15 minutos. Valeu então, muito obrigado quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Nos vemos no meu próximo. Um grande abraço para vocês.